O resumo da sua novela Gênesis Os próximos capítulos A partir de segunda-feira Jacó e Lucifer Prosseguem na viagem Beno é humilhado por Raquel Um pretendente de Lia A recusa Ismael Pega de surpresa O irmão e Rebeca Raquel age com maldade Com a irmã Raquel Enganada por Bila, Jacó vê ele e abala com o que diz. Terça-feira, as demais mulher de Isaú, faz Malate se enfurecer. Lia e Zípera conversam sobre Jacó. Malate bate de frente com Rebeca. Raquel e Labão têm um entrave. Ilan of Yami fazem ameaça Jasper. Ismael e Marat montam armadilha para Jacó. Raquel deixa Jacó fascinado. Quarta-feira, Jacó e Labão se veem pela primeira vez. Rebeca fica esperando por informações de Jacó. Caminhadas pelas ruas do jeito climático, apresentam Lia e Jacó. Éden se acidenta para Jacó, Raquel falta com a verdade. Isaú é surpreendido por Malat na noite do casamento. Quinta-feira, a situação de Juliette deixa Berri espantado. Isaú fica arrependido. Bila tem comportamento avançado em espanta Ionri. Jacó percebe como Lia e Raquel são opostas. Beno tira a máscara de Raquel. Labão mostra-se desiludido com Raquel. Porém diz-se para Salma. Não cometa nada. Bela é castigada por Jaspe. Jacó conta que irá propor Algo a Labão, Lia fica sabendo que a ameaça tira a vida de Jacó, e na sexta-feira Jacó é fraco com Lia. Que notícia sobre a cidade de Arã sem que ninguém veja. Áquia e Malá trocam beijos. Alaque e o exército surgem, e Arã Labão Ficam sabendo que Lia gosta de Jacó. Malaque avisa que o ataque deve começar. Malaque sequestra a e assim acaba mais o último capítulo da semana que vem.